Alô, bom dia, Campus Party, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, dia. bom dia? Ah, beleza. Esse é o primeiro dia, não sei se vocês já aprenderam o grito da Campus Party, vocês já sabem o grito da Campus Party, como é? Não sabem? O O é 1, 2, 3 e chama o O, só falar O, que aí a galera vem. Tipo assim, 1, 2, 3, O... Viu? Mais uma vez, 1, 2, 3, O... Agora sim, agora oficialmente aberto o palco Steam aqui na Campus Pari. É, meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou o curador da área educacional da Campus Pari. O que, que eu faço? Eu, eu articulo com parceiros, articulo com universidades internacionais e brasileiras, conteúdos para Campus Pari. Então a gente está na nossa 20, é a 23 edição na qual eu participo. E a gente sempre tem uma constante é, é, busca por métodos educacionais, sobretudo, que coloquem o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, eu até separei, eu, eu vim eu vim de um pouco longe, eu estou trabalhando numa missão com o Unicef em Boa Vista, são quase 12 horas de viagem até chegar aqui. E eu vim pensando na viagem, assim, qual que é o contexto, o que, que a gente traz de novidade, o que, que a gente, quais são as ideias que permeiam a tecnologia na educação, então eu gostaria de começar minha fala é, de, trazendo um pouco sobre que essa onda de entusiasmo que a gente vive sobre a educação e a tecnologia é uma grande oportunidade que a gente tem de trazer uma abordagem educacional mais progressista para dentro da sala de aula. E quando a gente fala de uma abordagem educacional progressista, não necessariamente a gente está falando de alta tecnologia. Porque o mais importante em todo esse movimento Baker, em todo esse movimento que vocês veem com a interação dos alunos, das pessoas com a tecnologia, não necessariamente é o desenvolvimento da tecnologia, mas sim as ideias que estão por trás do processo de tecnologia. Então, eu quero trazer três grandes teóricos para abrir essa, essa, essa discussão que, para mim, representam o que é o conceito de educação, não que são aplicáveis ao movimento maker, ao movimento de educação e tecnologia, mas, sim, o que eu gostaria que fosse aplicado, acho que é o um mindset ideal para os educadores e para todo mundo que trabalha, de alguma forma, com educação nos contextos de, de aprendizagem. Então, o primeiro que eu quero trazer, até fiz uma, uma colinha aqui, é o Jean Piaget, que ele traz essa ideia que o conhecimento ele não é transmitido, ele é construído. E como, e como que é essa perspectiva de construção do conhecimento? Muitas vezes a gente tem é, ambientes educacionais que não proporcionam o livre, o, a livre troca de conhecimento, o compartilhamento, a, a própria disposição das cadeiras já é algo que não permite a troca dentro dos ambientes edu educacionais. Então, o, o Piaget traz um pouco dessa ideia da construção do conhecimento a partir da sua interação com as pessoas e com o mundo. Transferindo isso um pouco para a modernidade, é, tem um teórico que eu gosto muito, chamado Seymour Papert. Quem já ouviu falar de Seymour Papert aqui? Seymour Papert é um cara que traz as ideias do construtivismo para uma perspectiva da tecnologia. E aí não é simplesmente você criar, criar objetos, criar artefatos. Não é simplesmente você ter uma aula de robótica. Mas é você... Entender com que aqueles elementos pode, você pode se expressar a partir da tecnologia. Sempre trazendo esse ciclo de criar e refletir. Criar e refletir. Então, a gente tenta trazer essa essas essas tendências, essas linhas de pensamento para os nossos espaços de aprendizagem. A gente tem o Roboticampus, campus Educação do Futuro e a área Maker, que justamente tra trabalham essa perspectiva de construtivismo e construcionismo. E, para fechar essa minha primeira introdução, eu queria trazer uma ideia do, para mim, o patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire, que é justamente trazer um pouco da pedagogia do curioso, que é o que, que, como, como eu desperto a curiosidade no aluno. Hoje é muito difícil você dar, entrar numa sala de aula e conseguir constituir uma aula, uma oficina, porque você concorre simplesmente com a tecnologia. Você concorre com o YouTube, com o Google, com, com várias interfaces nas quais, nas quais os alunos perdem o interesse, ou de repente você precisa se esforçar duas, três vezes mais para atrair a atenção do aluno. E justamente é o, o, o que Paulo Freire defende nessa ideia é trazer questões com significado. Então, como a tecnologia pode ser nossa aliada dentro do processo de aprendizagem e como que a gente usa essas interfaces para compor um sistema educacional mais poderoso e mais potente. Então, eu queria começar meu talk com as palavras de Seymour Papert. Bom, é... Papert o ghandi tá, para mim, talvez o maior teórico, né? um sul-africano, talvez o maior teórico que, que trouxe a perspectiva da tecnologia para dentro da sala de aula. Ele foi um dos fundadores do MIT Media Lab. Eu tive a oportunidade de ter uma imersão no MIT Media Lab ano passado, durante seis meses. E a gente discutiu muito conceitos educacionais que eu quero compartilhar com vocês. Então, um deles, né, acho que é o principal, é o conceito de tinkering, que é o pensar e fazer ao mesmo tempo. Né? O tinkering nasce de experiências lá na Califórnia, em um museu chamado Exploratorium, com dois autores principais dessa ideia, chamado Karen Wilkinson e, e Mitch Resnick. Mitch Resnick, do MIT Media Lab, né, traz essas ideias de você conseguir constituir, a partir da tecnologia e é, é, é a tecnologia atrelada a materiais físicos. né? Então, muito se discute né, em ambientes educacionais, em ambientes de aprendizagem com informática, o pensamento computacional. E essa ideia ela é desconstruída, porque se você fazer um comparativo com outras grandezas, por exemplo, quando você joga futebol, não existe um pensamento para o futebol. Então, é tudo criatividade. Então, é criatividade aplicada à tecnologia, criatividade aplicada ao futebol, criatividade aplicada a diversas competências. Então se existe um conceito educacional para se pensar como você potencializa a partir de um ciclo de reflexão a aprendizagem que a gente chama de aprendizagem criativa. É, uma uma das das principais é, é, defesas que se tem é, em pesquisas dentro do lado do MIT é que os profissionais do futuro e esse palco e a Campus party trabalha muito isso. Inclusive a gente tem um fórum trabalhando cidades e educação do futuro, é justamente qual é esse profissional, qual é a formação desse profissional para o futuro. Então, essa formação profissional, ela passa muito mais por um desenvolvimento adaptativo, isso significa o quão rápido você se adapta às novas tecnologias, do que você ser um mega profissional teórico em uma grandeza. Então, isso muda muito a nossa perspectiva, inclusive dentro das universidades. Porque você trabalha processos, hoje, dentro das universidades, de se formar pessoas mais tecnocratas, né? então, muito boas tecnicamente, mas, às vezes, sem o senso crítico de pensar ah, o, o contexto local, ou pensar justamente no, nas tecnologias que se mudam. Eu, eu posso até compartilhar uma experiência própria. Eu... eu eu fiz jornalismo de primeira formação e minha segunda formação foi marketing digital. E o marketing digital, na minha época, se discutia muito Facebook Ads, comunidades de Orkut, se, se discutia plataformas já, que hoje já são obsoletas. Hoje a gente discute inteligência artificial, chatbots, etc. Então, eu fui formado, fui forjado na minha universidade para aquele contexto. Mas as tecnologias elas vão, se, vão mudando. Então, se eu não me atualizasse constantemente, eu ficaria para trás. Então, hoje, dentro das escolas, sobretudo nas escolas públicas, a nossa ideia é tentar levar um pouquinho desse dessa ideia de conhecimento adaptativo, dessa mudança de perspectiva a partir das linguagens e a partir do, do significado da educação para um contexto onde faça sentido para o aluno. Né? Não simplesmente uma aula de história, mas como que eu, eu, eu conecto aquela história com o um aluno. Então, vou mostrar algumas coisas que a gente já trabalha. É, e como como estratégias. Amarrando essa ideia de conhecimentos adaptativos, esse daqui é um framework de uma de uma fundação internacional chamada Institute of Future, que eles eles fizeram uma, uma pesquisa sobre as, as profissões do futuro e quais as habilidades das profissões do futuro. E muitas dessas habilidades ainda a gente não não não não vê nas, nas cadeiras das universidades, né? New Media Ecologic... New, highs of Smart Machines. Lá no MIT tinha uma disciplina muito legal chamada Critical Thinking, que era como que você conseguia trabalhar o seu pensamento, o seu raciocínio lógico dentro de ambientes de pressão. Então, é, a partir de perspectivas muito diversas, como Mindfulness, aí você tem processos de meditação, atrelados à, à aprendizagem mão na massa. Então, o conhecimento ele é construído de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente. É... Essa é uma pergunta para vocês, né? E acho que foi uma, uma uma parte da minha introdução, né? O que vocês mudariam nessa imagem? Né? Existe muita coisa que é possível ser feita, né? Mas é, é, essa é uma imagem de uma escola pública lá de São Paulo e, e vocês veem que não há não há troca de não, não há não há uma paridade é uma é uma é um ambiente onde ele está desenhado para uma educação instrucional então, o que, o que significa, né, um parêntese, educação instru instrucional é essa transmissão de conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou palestrando para vocês aqui no palco, vocês estão recebendo informação. A gente ainda não está interagindo. Então, acho que essas, essas abordagens educacionais não potencializam esse desenvolvimento adaptativo e criativo do aluno. Então, repensar, inclusive, os espaços de aprendizagem fazem muito sentido quando a gente fala na educação do futuro. Então... Quando, nessa, nessa, nessa viagem, né, nessa, nesse estudo que eu fiz, muitos a gente visitou muitos lugares diferentes de criação. Então, um dos lugares que me chamaram mais atenção foi esse museu em Pittsburgh, que era um museu totalmente criativo, um museu super mão na massa, onde as crianças interagiam com tinta, elas interagiam com, com massinhas de modelar, etc. E não era exatamente um laboratório maker. Isso aqui é um laboratório criativo. A ideia é você usar materiais, sejam eles diversos, para pro proporcionar um ambiente de desenvolvimento criativo, adaptativo. Então, né, no, no laboratório no qual, no qual eu estive, lá, lá no MIT, muito se discutia, e o nome do laboratório chama Lifelong Kindergarten. A tradução livre de Kindergarten é... Jardim da Infância. E o nome do laboratório é Jardim da Infância para a Vida Toda. Esse é um laboratório que tem o apoio do MIT da Lego, da Lego Foundation, e a ideia é que você consiga recriar ambientes de jardim da infância dentro das salas de aula. Porque se defende a ideia na aprendizagem criativa que se você consegue reunir os quatro elementos da aprendizagem criativa, que são a aprendizagem por pares, trabalhar com pessoas, paixão, e propósito, você consegue amarrar um ambiente dentro, educacional onde as crianças estão diretamente, os alunos e as crianças estão diretamente envolvidos no processo de aprendizagem. Né? Uma, uma outra perspectiva interessante das quais eu visitei como modelo de aprendizagem são as escolas de samba. Isso parece um pouco surpreendente, porque é um modelo genuinamente brasileiro, mas as escolas de samba, não sei quem já teve a oportunidade de visitar um barracão de escola de samba, tem uma, tem uma curva de aprendizagem, uma curva de envolvimento com a comunidade muito forte. Né? Então, tem desde do desenvolvimento de, de estudos, de história e antropologia para os temas que são desenvolvidos, dentro das, da, do, dos temas das escolas de samba, até o envolvimento comunitário das mulheres na, na, na parte de costura, na parte de decoração, nas referências. Então, isso foi estudado amplamente lá fora no sentido de como que a, como que uma como a cultura popular pode potencializar os processos de aprendizagem, como que a cultura popular dentro de uma comunidade pode transformar vidas. Então, acho que esse é um sentido bastante interessante da gente ter um outro olhar também para o nosso contexto local, ter um outro olhar para as coisas que acontecem aqui no Brasil. Isso é muito legal. Esse é o laboratório lá do MIT, o Lifelong Kindergarten, que é o Jardim da Infância para a Vida Toda. E lá é um, o conceito é ter. Um, a ideia mesmo é você recriar ambientes de de jardim da infância. Então, você tem pesquisadores do mundo todo que ficam que discutem desenvolvem diversos projetos. O, quem conhece o kit Lego Mindstorms aqui? O kit de robótica da Lego? O kit de robótica da Lego foi desenvolvido nesse laboratório. É, quem conhece o Scratch, a plataforma Scratch? A plataforma Scratch foi desenvolvida também no Lifelong Kindergarten. O, a Microbit, quem conhece a Microbit? BBC Microbit? A Microbit é, é uma outra placa de baixo custo que também foi desenvolvida nesse laboratório. Então eles, a, a ideia é conseguir é, levar para o mundo todo esse conceito de tecnologia e educação a partir do jardim da infância. Então esse aqui é uma foto lá do, do do espaço. Então já é muito diferente, inclusive das cadeiras das universidades que a gente observa por aí, né? Então é, você vê que é um espaço assim mais caótico, assim, né? Tem mesas e aí são estações de trabalho e a ideia é se trabalhar justamente esse conceito da troca permanente e constante dentro dos espaços. É, esses são os quatro P's principais. A aprendizagem criativa tem um quinto P, que é uma contribuição do Brasil. Mas esse é o conceito norteador da aprendizagem criativa, que é trabalhar com projetos, paixão, pensar brincando em pares. E o quinto P é o propósito. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu faço parte de uma rede aqui no Brasil chamada Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa onde a gente está trabalhando com, aqui no Brasil com mais de 2.100 educadores, em formação desde, desde processos de aprendizagem, de oficinas, até em processos mesmo de construção de novos laboratórios. Então, vou apresentar um pouquinho do, do trabalho que a gente tem feito no Brasil, tra, trabalhando sobre os eixos dos quatro P's da aprendizagem criativa. Então, falando um pouco de projetos a gente esse, essa é uma aula de aprendizagem criativa e eu quero apresentar para vocês essa é uma aula de biologia esse é uma escola pública lá de Boston e essa foi uma aula onde alguns pesquisadores a gente fez um, nós fizemos um teste né um protótipo de uma aula contemplando os quatro pesos da aprendizagem criativa então nós a partir dos nossos processos né junto com a tecnologia nós criamos alguns elementos e diversos elementos assim não são elementos bem parecidos com, com os Legos, né, com os bloquinhos de Lego, para que as crianças possam explorar. Então, um conceito norteador do que a gente entende né, aqui na Campus Party quanto à educação é justamente a livre exploração. Não é uma educação instrucional. Vou, vou, te, vou te proporcionar... Uma experiência de você montar um, um, um robô aqui na Campus Party, por exemplo. Você não vai chegar e vai colocar o eixo, as rodinhas e a carcaça. Você vai receber uma série de, de materiais e aí você vai se desenvolver e expressar do jeito que você quiser com aquela tecnologia. Faz sentido? Dá para entender a diferença uma do, da outra? Então, a aprendizagem criativa aqui, trabalhado com, aqui, a gente, com crianças de, de 7, 13 anos. Então, a gente trabalhou com estações de trabalho né? São, são estações onde elas tinham que desenvolver projetos para uma floresta encantada. Então, elas tinham que desenvolver, a partir da, da, de conceitos de biologia que eles tiveram, eles, eles receberam um guia, eles tiveram que trabalhar materiais biológicos sustentáveis do futuro. Então, a gente propõe um desafio abstrato para que eles consigam trabalhar a criatividade, mas trabalhando um conceito de currículo base. Então, isso foi muito interessante, porque vocês veem, esse, esse é o resultado, né? Então, as crianças trabalhando com papelão, massinha, é, palitinho de churrasco, esses são os resultados que saíram, né? Um bracelete, o um bracelete biônico do Brian, aí a gente tinha ali um pegador de coco, que <risos> é bem interessante, que o que menino fez, a Emily aqui, e a gente fez vários, vários testes, assim, pensando mesmo, então de como a gente potencializa o conceito de aprendizagem e, e traz é, isso abaixo o custo, né? Traz isso para a realidade do educador. Porque é um grande desafio que a gente tem principalmente no Brasil é pensar educação pública, né? Pensar educação básica. E se a gente Pensa, tecnologia para a educação básica, a gente não pode colocar, deixar muito caro, porque isso se torna muito, muito difícil o desenvolvimento, não se torna sustentável. Né? A gente tem muitos projetos desenvolvidos já no Brasil pelo governo federal que não conseguiram avançar justamente por conta, do, por conta da, da falta de sustentabilidade disso. Não é só equipar uma sala, é você trazer um conceito de criação para dentro do processo educacional. Então essa aqui é trabalhar pro a ideia é mostrar um pouco do trabalho com projetos. Esse aqui eu queria mostrar para vocês é um processo de colaboração e esse é um dos projetos mais bonitos que eu conheço no Brasil é, chamado Elaborando eu queria mostrar o vídeo para vocês. Tem som aí mesa? Som? Eu vou explicar um pouquinho até vir o som. É, o o, o elaborando é do Rio de Janeiro, ele faz parte da nossa rede, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E eles trabalham com crianças com síndrome de Down. Eles trabalham com contação de histórias para crianças com síndrome de Down. O, eles têm um projeto que justamente trabalha os conceitos da aprendizagem criativa na contação de história. Mudando a Narrativa é uma metodologia de contação de histórias de forma inclusiva, para que, que crianças com e sem deficiências possam juntas participar de uma contação de história e compreender né, a história e os principais conceitos que estão ali. Esse projeto, o Mudando a Narrativa, é, ele trabalha com muita, a muita parte sensorial. Então, a partir da, desse, da recriação do que a gente chama de micromundo, que é o que vocês viram nas fotos anteriores, a gente recria um ambiente para que as crianças façam uma imersão dentro das histórias infantis. Então, quando você tem a história do chapeuzinho vermelho, não é somente chegar lá e contar essa história, é fazer a criança sentir a história. Então, a gente pega os elementos, a madeira, pega o elemento do tijolo, pega o elemento da palha, faz com que elas toquem. Então, é, é, existe uma, existe um, uma sofisticação dentro de algo que parece simplesmente uma brincadeira, mas é um processo inclusivo e democrático de aprendizagem, onde a gente consegue construir verdadeiramente pontes com essas pessoas. Então, é muito legal, até recomendo que vocês sigam o pessoal o pessoal do Rio de Janeiro, chama Elaborando, o projeto chama Mudando a Narrativa, eles são referências no Brasil, eles têm um projeto muito grande chamado Movimento Down, também que trabalha só processos com crianças com síndrome de Down muito muito bom bem legal Maria Antônia Goular uma baita é, educadora referência e faz parte da nossa rede aí tem um projeto no qual eu era eu era um dos líderes em São Paulo que é trazer o conceito de paixão para a educação um projeto chamado Tercinha no Centro o que, que acontece é lá em São Paulo por contra por conta da do, do contexto migratório de sírios e também agora, com o contexto também imigratório de venezuelanos, a gente tem um aumento, um acréscimo na população de rua de São Paulo muito, muito significativo. A gente tem hoje aproximadamente 52 mil, 52 mil pessoas em situação de rua ou ocupação em São Paulo. Então, pensando nesse contexto, a gente andando pelo centro de São Paulo, não sei quem já teve a oportunidade de andar pelo centro de São Paulo, é um lugar muito, muito lotado, muito cheio, muito trânsito, e ali você tem um processo de invisibilidade de pessoas. Né? Então, você vê as pessoas dormindo no chão e você passa simplesmente por cima delas. É, é, são, coisas, são colapsos do, dos nossos tempos e, e é algo que é sensível para quem trabalha com educação, para quem trabalha com inclusão. Então, a gente pensou num projeto para essas crianças. o que A gente identificou, a partir de um diagnóstico, qual que era a população mais vulnerável nesse contexto. E eram as crianças e mulheres com crianças, que, de madrugada, se elas não conseguiam lugares nos albergues, e, obviamente, dentro os albergues estão superlotados lá em São Paulo, elas ficavam em situação de rua. Então, as crianças, muitas vezes, ficavam sem atividades. E, e os pais dessas crianças recorriam a drogas, recorriam ao álcool e às drogas, e elas ficavam livres. Então, em parceria com uma igreja local, nós criamos um projeto chamado Tercinha no Centro, que toda terça-feira a gente levava, reunia educadores voluntários para fazer um trabalho, e a gente montava uma tenda e trabalhava brinquedos. Nós construíamos brinquedos com material reciclado para as crianças. Então, tem algumas imagens. As imagens não são muito boas, porque a gente não, não tinha... Nosso intuito não era muito fazer o registro disso, mas era muito mais realizar o trabalho. Então, Mas aqui eu, eu acho que tem imagens que falam por si só. né? Então é muito legal. Esse era um projeto que rolava de madrugada, da meia-noite às três da manhã, toda terça-feira. A gente ia lá na Praça da República e realizava esse projeto. É, a gente chegou a receber mais de 150 crianças. A gente fez um festival com elas lá em São Paulo também. A educadora que, me, que colaborava comigo é a Márcia Sakai, uma educadora de ponta também. Está realizando um trabalho incrível agora também lá na Amazônia, junto com o professor Hélio Molisani. Um trabalho de, o, o, de Feb, Feb Labs na Amazônia, né? que, tem, que, que leva o nome de Ufan Makers, que é da Universidade Federal. Então, muito legal. E, esse era, e a gente trabalhava com eles com materiais de baixo custo, porque era, um, era muita gente. E, e aí, enquanto a gente fazia, existia, a igreja fazia a distribuição dos alimentos, nós construíamos os brinquedos e eles levavam os brinquedos com a missão, porque cada um deles recebia uma missão de, que, de ensinar os outros meninos a fazerem os brinquedos. Então, a gente teve dentro do projeto, é claro que é muito difícil um grupo de voluntários você mensurar impacto, né? mas dentro das crianças que a gente atende, que a gente atendia no projeto, a gente soube, a gente soube que é praticamente 40%, é, retornou à escola, graças a esse tipo de atividade. Então, isso é um baita resultado. Né? Então, é muito legal, porque mesmo que a, os pais estejam fora do contexto né, social que a gente entende como normativo, a partir de uma interação deles com a tecnologia, seja que a gente chama de low-tech, é, eles conseguiram construir essa linha de pensamento e entender que a escola é um processo importante para que, que eles saiam daquele lugar. Então é muito legal aqui algumas fotinhas do projeto. Esse projeto me orgulha muito. É, infelizmente por falta de recurso a gente desmobilizou ele agora em 2019, mas eu espero um dia voltar com ele porque era um negócio muito muito legal. E tenho pensar brincando, né, que é uma tradução livre de play, né, da, da aprendizagem criativa. Então aqui eu queria trazer o contexto das Computer Club House é, e, eu, e, eu, e as Computer Club House são é uma iniciativa global de pessoas profissionais da área de tecnologia que queiram ensinar simplesmente abrir sua casa para ensinar tecnologia para as crianças então esse projeto nasceu lá no lá no MIT e hoje já está em 90 países eu trouxe essa foto porque eu acho muito legal que é nas Filipinas né então é muito muito é muito louco a gente pensar nossa cara o que está um, um projeto aqui no Brasil a gente tem um projeto das dos code clubs no Rio de Janeiro tem muitos né então, a gente tem, tem uma liderança também dos coach clubs aqui no Brasil. E aí a ideia é o contexto que é mais ou menos uma outra ideia que a gente traz na Campus Party, de que a educação ela pode ser uma possibilidade para esse profissional da tecnologia. Porque, muitas vezes, na, na, na área da informática, na área dos sistemas de informação, etc., a gente não identifica a educação como um futuro para a gente, né? E, assim, os Computer Club Houses me fazem refletir sobre como que a educação pode ser uma como pode ser uma, uma possibilidade para esse profissional. E, e, e do, no sentido dos educadores, como a gente precisa da tecnologia na sala de aula. A gente precisa dessas novas abordagens. A gente consegue... O Papert, né que foi quando eu abri a, a palestra, eu trouxe algumas palavras dele, ele defende a ideia que você pode construir um processo de aprendizagem, um processo de aprendizado muito mais forte Depende, a, a partir das mídias que você escolhe a trabalhar. Então, você pode fazer coisas incríveis com argila, por exemplo. Mas você pode fazer coisas mais incríveis ainda se você consegue dar escala para aquele processo a partir de uma vacuum form, por exemplo, de 2.500 reais que você tem na sala de aula. Ou a partir de uma máquina laser que você tem na sua escola e você começa a trabalhar escala e potência a partir de mídias e plataformas. Então, é, é muito importante a gente pensar a tecnologia. A gente não precisa perder o Elan com a com a parte artística, mas a gente tem que pensar como a gente consegue chegar nas pessoas que, de fato, precisam ser empoderadas, de certa forma, da, na tecnologia. Aí, apresentar também o Scratch, né? acho que algumas pessoas já conhecem. O Scratch é uma linguagem de programação em blocos, que, trabalham, que trabalha... A, não é somente a parte introdutória de linguagens de programação para crianças. Você trabalha... <risos> Você trabalha é, também é questões de expressão a partir da plataforma. Então, no Scratch, ele é muito utilizado no design universal, nos conceitos de design universal de aprendizagem. Que é, a partir de, de, de, de, de técnicas de animação, a partir do software, as crianças começam a se expressar e construir é, diálogos entre elas. E consegue. aí a gente consegue mapear muito facilmente quais são as perspectivas e visão de mundo daquelas crianças a partir da interação dela, delas com a tecnologia. Então, o Scratch é uma plataforma incrível. Convido que convido a vocês a, a conhecerem. Acho que é bem legal. E agora, trazer um pouco do contexto do que a gente está fazendo no Brasil. Né? Acho que é conseguir apresentar de maneira ampla, ampla o okay? que a gente trabalha de educação e, e apresentar um pouco o trabalho da rede. É, essa é uma, é uma fotografia da educação brasileira. Né? Então, Acho que a gente não precisa entrar nos números para entender como está a nossa educação, lamentavelmente. Né? Mas um número que preocupa muito para mim é esse 14%, que é só apenas 14% dos alunos eles têm, o, eles têm a competência adequada para fazer as resoluções de acordo com a idade série, que aqui a gente está falando de nono ano. Então, apenas 14%. Então A gente está falando de 86% de alunos que tem déficit, isso estamos falando de escola pública, tá? Que tem déficit de aprendizagem em matemática. Você desenvolve ciência, você desenvolve é, é, engenharia a partir de bases matemáticas. Então é muito difícil para o desenvolvimento, um plano de pensar, o plano de desenvolvimento de um país com esses números, sabe? Então a gente observando muito isso, a gente tem um trabalho, né, com a com a rede brasileira de aprendizagem criativa. Que de justamente chegar nos lugares onde a gente precisa chegar. Então, outro ponto que é muito interessante é que a desigualdade social é também é um grande desafio. né? Então, aqui nos pontinhos vermelhos, é onde a gente tem, no pontinho verde, é onde a gente tem o, o, o maior índice de desenvolvimento de matemática no quinto ano. E aqui é onde a gente tem é, é no nono ano. Então, vocês veem que tem um déficit muito grande. Né? Quase não tem ponto verde e quando você olha os pontos vermelhos, observem o Nordeste, uma, um recorte do Norte ali, sabe? É vermelho, vermelho, beirando 0%. Então, é aí que a gente tem que atuar também, sabe? E tem muita gente com potencial nesses lugares. O que a gente precisa é pensar como a gente proporciona acesso a essas pessoas. Então, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa nasce com esse intuito. De, é um projeto a rede é um projeto do MIT Media Lab, em parceria com a Fundação Lema. E, e, e aí a gente tem esse espaço na Campus Party, que é uma co com eles, onde a gente trabalha com educadores voluntários, né, é, várias perspectivas da área educacional, justamente para proporcionar acesso e, de certa forma, aparelhar essas pessoas para que elas possam desenvolver seus trabalhos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente já mapeou alguns projetos que eu vou apresentar para vocês, mas o barco a gente tem um barco maker que faz parte do, do, do, da, da rede de aprendizagem criativa e um projeto em Buenos Aires. E é, um, e é um é um barco muito legal, que é um barco que ele é ele é inflável. Então, o pessoal in, é, enche o barco, pega o rio, vai para o outro lado, fecha, faz a atividade, pega o barco e volta. Tipo, isso é super subtil, isso é super sofisticado e é simples, mas é justamente a criação dessa ponte educacional. Então, a rede trabalha identificando esses projetos e conectando com educadores que já têm uma curva de aprendizagem maior no desenvolvimento da, da para desenvolver melhor suas aulas ou suas práticas pedagógicas. Então a rede nasce com esse grupo de pessoas em 2016. Eu não estou na foto porque sou eu quem tira a foto. Se Eu soubesse que essa foto ia ficar tão famosa eu tinha me incluído lá. E, e essa é a nossa é, é a rede hoje, né? A gente cresceu muito. A gente fez uma forma, A gente está trabalhando com formação de educadores. Mas a rede não é Não é só para educadores. É para educadores, é, empreendedores, entusiastas. Para todos, que queiram, de alguma forma, para todos que queiram e que já trabalham com educação de alguma forma. Então, a rede, a potência desse grupo de pessoas é justamente essa pluralidade no desenvolvimento de tarefas. Porque, muitas vezes, um empreendedor pode auxiliar um professor no desenvolvimento de uma aula. E essa é a potência criativa da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A gente tem iniciativas, algumas iniciativas da rede, como o Scratch Day, né, que é que é um grande evento a gente tem mais de 360 eventos nós fizemos 372 esse ano no Brasil fomos o país que mais recebeu eventos né e mais Scratch Days no Brasil no a, perdão no mundo então a gente passou os Estados Unidos e passou o Chile que eram os dois países que estavam na frente é, esse aqui é alguns dos cartazes né então tem vários lugares a gente teve Scratch Day em Macapá Scratch Day em Manaus Scratch Day em Porto Velho a gente teve na Bahia a gente teve em Florianópolis, a gente teve em Goiânia, a gente teve em Lusiânia, então a gente teve em vários lugares. Outra iniciativa da rede legal é o FIC, né, que é um Festival de Invenção e Criatividade. E esse ano, em São Bernardo do Campo, deixo o convite para vocês: a gente vai ter a segunda conferência de aprendizagem criativa. E a gente, vai tra a gente conseguiu trazer educadores maravilhosos para compor a mesa lá com, nessa conferência que acontece em São Bernardo do Campo, dia 14 e 15 de setembro. É, a gente conseguiu o Oli Bray, ele vem para o Brasil. O Oli Bray é o cara que, diz, que é o, o head de inovação da Lego, da Lego Education. Ele vem para esse evento. A gente conseguiu a Natalie Rusk, que é, uma educa é aquela é a educadora que criou os Computer Club House. A gente tem o Sebastian Martin, que é o cara que cria os métodos pedagógicos de um museu chamado Exploratorium, que trabalha o Tinkering lá de São Francisco. E um dos professores que coordena o Lifelong Kindergarten, que é o brasileiro Léo Burt, que é o idealizador da rede de aprendizagem criativa então fica o convite é uma outra iniciativa que a gente tem eu acho que essa é importante para educadores a gente tem um, um fellowship do MIT para educadores chamado creative learning fellowship que a gente escolhe sempre em dezembro a gente seleciona nove projetos do brasil para fazer uma imersão e construir metodologias e projetos junto com a equipe do MIT para, para desenvolver capacidade local né nos seus ambientes de aprendizagem no brasil então isso é muito legal porque além tem uma bolsa de estudos, uma imersão no MIT, tem todo o acompanhamento, mentoria dos educadores do MIT. Então a gente tem projetos que tem uma curva muito grande de aprendizagem com isso. E aí mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Então isso aqui é no, esse projeto é no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. É um Scratch Day que está rolando lá junto com o pessoal e muito muito, muito massa porque é os meninos também do elaborando que trabalham junto com a gente então a gente constrói essas pont essa ponte com as crianças as crianças que têm algum tipo de deficiência junto com junto com os alunos regulares então é bem bacana a gente tem por exemplo na Universidade Federal do Amazonas a gente tem é, um projeto de aprendizagem criativa dentro de um ônibus também essa essa foto aqui não é na universidade mas é de um ônibus que existe lá é um ônibus maker que visita espaços remotos e ali você constrói as as estações de trabalho para o pessoal começar a trabalhar e aí desenvolver os projetos e sobretudo a capacitação dos educadores locais para o, o projeto se inicia ali mas ele ele ele tem transposição junto às competências já desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem a gente tem um projeto de chamado mãos na massa que é muito legal que é, de, é ensino de línguas com com culinária então é uma aula de italiano você vai fazer um espaguete <risos> Aí é uma aula de francês, você vai fazer algo da culinária francesa e assim vai. E é muito legal porque é uma dinâmica diferente de aprendizagem, né? Então esse projeto também é bem legal, um projeto super reconhecido. Lá em Curitiba, lá existe, existem vários centros de aprendizagem chamado é, Faróis do Saber e Inovação, que são, que são espaços comunitários como bibliotecas, né? B bibliotecas e centros digitais que já estão trabalhando criativa, com aprendizagem criativa, que a gente chama de bibliotecas criativas. A gente tem um projeto muito, muito legal do Rio Grande do Norte, chamado Pontos de Memória. Esse projeto queria fazer um recorte, é muito legal porque é com uma comunidade quilombola, e eles trabalham questões de educomunicação com a comunidade quilombola. E, e o, e e o problema-chave era que não, se, não existia registro histórico da, da comunidade. Porque, e aí foi feito um diagnóstico, um diagnóstico social participativo com eles, que é um diagnóstico onde você chama a comunidade e agrega eles para perguntar o que, que acontece, qual que é o contexto, para trazer isso para perto. E eles falaram que se achavam feios nas fotos. Eles não se reconheciam nas fotos. Então, eles começaram a eles mesmos produzirem as fotos e trazer todas as competências de, de linguagem, e de semiótica para o contexto quilombola deles. E aí foi feito todo um resgate de memória. Existem muitos mestres quilombolas que participaram desse projeto. E aí são, isso é muito mais do que educação. né Isso é resgate histórico de identidade brasileira. Então, é muito legal esse projeto. Esse projeto, o ponto de memória, é do Raimundo Melo, lá, lá, do, lá de Rio Grande do Norte. Muito bom mesmo. E tem, e tem um outro projeto que trabalha com teatro também. Então, a ideia é mostrar a, a, as múltiplas possibilidades que é possível se trabalhar com essas abordagens educacionais. Tem o nosso espaço Educação do Futuro, que é aqui na campus, que eu já comentei. É, a gente tem um desenvolvimento de kits né, a baixo custo, kits de robótica. Esse, todos esses kits estão no GitHub. Esse é o Scope Bits, que são. Você corta, você pode fazer. Tem todo o projeto né, na, na, para você cortar ele na máquina laser. E fazer somente com solda, você consegue ter um kit bem bacana de, de, de eletrônica e de robótica a baixo custo. Então, o escopa Beats é de São Paulo, inclusive eles estão participando de um prêmio lá na Itália de design, né, de design e impacto social. Então, muito legal o projeto do escopa Beats. E a gente tem o Beta Kit também, que é um kit a baixo custo, da mesma perspectiva, com trazendo o elemento do Arduino, né? dialogando com o Arduino, o Scratch, aí trabalhando de maneira mais sistêmica é, computação física. É, bom, esses são os números da rede, né? hoje a gente tem mais de é, 2.100 educadores, os núcleos regionais são esses espaços onde a gente tem os encontros desses educadores, a gente já premiou 43 educadores no fellowship, né? e aí preciso atualizar aquele número porque é 272 Scratch Days em 2019. É, agora eu quero falar um pouco do, do que eu tenho feito né, dentro do, desse recorte, é, alguns dos projetos que a gente tem feito. Então, um deles é o Invent Truck, que é um, é, um, é um caminhão maker, é um caminhão que tem um laboratório maker, e a ideia desse caminhão é visitar espaços de vulnerabilidade social. Ele é, ele, é, ele é uma parceria minha com o Rodrigo, do, da área Maker, que, que fica aqui na Campus Party. Convido vocês a conhecerem lá o Espaço Maker depois. E a gente tem um caminhão equipado, onde a gente leva para esses espaços e a gente faz festivais de educação e criatividade. Então, nosso intuito é fazer essa ponte com profissionais fora da área de educação e também a gente chegar em lugares remotos. Então, nossa próxima parada vai ser lá no Complexo da Maré, e eu vou explicar para vocês o porquê. A gente, tem, a gente já foi né, em comunidades longínquas, como Heliópolis, lá em São Paulo. A gente está tá prevendo também fazer uma visita em Recife. Mas o meu sonho mesmo é que a gente consiga chegar lá em Roraima. né? Eu tô lá em Roraima, trabalhando lá. E eu que, o meu sonho é levar o caminhão para um dos, dos nove abrigos que a gente tem em Boa Vista, né? nesse contexto da migração venezuelana. Eu acho que seria muito legal... Muito, muito legal. Então, é um projeto que a gente está trabalhando e a gente trabalha ele com o conceito de ateliê de aprendizagem e invenção. Porque é livre O, o caminhão ele é uma premissa para o desenvolvimento de, de, educacional. É, esse é um outro projeto que eu também estou liderando. E aí, a ideia do caminhão ir para o Rio de Janeiro é justamente essa. A gente, orgulhosamente, vai ter a primeira equipe de robótica do Complexo da Maré, com uma parceria com a PUC do Rio. Então, isso é muito poderoso. Porque, para quem já, já, já visita, os, já visita os, os campeonatos de robótica, sabe como é né? a, a, a, a, o acesso. E não é para todos os alunos, inclusive das instituições educacionais. Então, dentro do, do Complexo da Maré, junto com o Instituto Maria João Aleixo, a gente, tá, a gente tem hoje a primeira equipe de robótica do Brasil de uma favela. Então, esse é um projeto que me orgulha bastante. Eu acho que isso é muito transformador. Isso realmente vai ser uma ruptura. No que a gente pensa também como esse processo de pensar esse tipo de Olimpíada. né? Como que a gente pensa esses acessos? Porque os meninos vão criar na, na corte a laser dos seus seus materiais. Então, não tem o acesso ao Lego Mindstorms. Eles vão criar a partir da perspectiva local. Então, isso que é muito interessante desse projeto. Então, esse é uma outra coisa que a gente tem trabalhado junto com o Instituto Mari João Aleixo. E eu trabalho no no, no, no Unicef, né? numa área chamada Comunicação para, para o Desenvolvimento que é uma área que trabalha a mobilização de adolescentes e, e, e uma parte de inovação social. Então, a gente lá trabalha com mobilizadores dentro de escolas públicas para trabalhar de maneira sistêmica e geracional o convívio entre brasileiros e venezuelanos. Porque, para a população local, para vocês que, que não tiveram oportunidade ainda de visitar o, lá, o, o contexto migratório, é, existe um incômodo, porque... São muitas pessoas que usam os espaços públicos. Então, até mesmo para os educadores, hoje, é um grande desafio você conseguir dar uma aula para uma sala onde 70% dos alunos falam espanhol. E o professor não foi formado para isso. Pra, pra, não não tem o conhecimento da língua espanhola, por exemplo. né? Então, existe uma dificuldade muito grande. E, muitas vezes, esses alunos ficam isolados na escola. Então, a gente trabalha de maneira sistêmica um projeto social de desenvolvimento geracional para que eles convivam junto a partir da perspectiva da educomunicação e mobilização social. A gente também tem um projeto do, do Unicef Global, no qual eu faço parte, que é o Upshift, que é uma é uma jornada de empreendedorismo social nesse contexto, pra, com, com, foco no, com foco nas mensagens de prevenção à xenofobia. Então, isso é, é um trabalho que a gente tem uma sofisticação grande porque existe o contexto da população local e existe o contexto de vulnerabilidade social. E como nós, né, como como nós educadores, como nós pensamos isso, sabe? Então, a tecnologia nos apoia muito ao acesso. né? Então, o Unicef tem uma ferramenta muito legal chamada YouReport, que é uma ferramenta que ela tem a API do WhatsApp desbloqueada. E as crianças conversam, os alunos conversam com essa inteligência artificial a partir de uma árvore lógica. E aí você consegue dialogar sobre informações que salvam vidas. E elas podem também dar feedback da operação. Então, muitas denúncias, a gente tem esse, esse projeto implementado em alguns escritórios de emergência. Esse projeto a gente tem, recebe várias denúncias justamente porque é muito sigiloso. Então, a tecnologia nos ajuda muito a isso, sabe? A descobrir algum tipo de violência e também a desenvolver capacidade local. Então, acho que era isso. Eu acho que eu só não queria terminar aqui a palestra sem fazer vocês experimentarem a aprendizagem criativa. Né? Então, eu queria três voluntários, por favor. Que possam vir no palco, por favor. Três voluntários. É, uma salva de palmas para os nossos, nossos voluntários aqui, por favor. Uhul. Qual que é o seu nome? Natália. Natália. Ricardo. Ricardo. Liliane. Liliana. Beleza. Então, nossos três voluntários. Liliane. Liliane. Ne. Liliane. É, a gente vai fazer aqui uma brincadeira de computação física. E a gente vai ter uma oficina disso amanhã... Às 15h para as 3, lá no, na bancada da, do Fórum Goiano de Software Livre. A gente vai ter uma, uma oficina de computação criativa que é isso. Esse, esse projetinho foi desenhado no Scratch, naquele que é onde você constrói os bloquinhos e tal. E aqui a gente tem uma plaquinha chamada MakeMake. Make. É uma plaquinha que ela transforma qualquer coisa em interface de comunicação com o computador. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos transformar eles em. Um vai ser o lado direito, outro lado esquerdo e o outro vai ser o controle, que vai ser o terra que vai segurar. E assim que um bater na mão do outro, vai bater na esquerda e na direita, vai interagir com a tela e ela vai começar a pontuar ali. Deu para entender? Acho que vendo vai ficar mais fácil, vamos lá. Então, beleza. Agora deu certo, agora eles estão devidamente energizados. E agora eles são controle humano. E essa é a computação física, essa é, essa é a graça. <risos> Então oh, tá, pessoal, uma salva de palmas para os nossos voluntários. Muito obrigado. Esquerda, direita e terra. Não daqui, Viu? Eles não, querem, eles não querem sair, é mais ou menos esse é o conceito da, da aprendizagem. É, eu, é, eu vou... Eu Volta so, a minha apresentação lá, só para eu passar o contato para o pessoal. Eu vou ter que tirar, pra, que eu tenho que encerrar. Obrigado, gente. Valeu mesmo. é oh. Muito fraco, gente. Pô, eu comecei a palestra ensinando vocês isso. Eu, como educador, fico triste. Vamos lá. O oh. ah, muito obrigado. Muito obrigado. É, se vocês quiserem aprender mais sobre aprendizagem criativa, aprender a aprender aprendizagem criativa, é, a gente tem um curso, o MIT tem um curso totalmente em português na plataforma do MIT Media Lab. É lcl.mit.edu. É, ele está todo traduzido, ele tem desafios, é um curso de 10 semanas, muito legal, gratuito, feito pelos educadores da nossa rede com muito carinho. É... E é isso, gente. É fazer, Esse é o meu contato. E a gente vai ter oficina, só reiterando a oficina, no Fórum Goiano de Software Livre, das 14h45 às 16 horas, onde... É, vocês vão poder experimentar a aprendizagem criativa com os personagens da Turma da Mônica. Ha, ha, ha. Então apareçam lá porque esse é uma oficina muito legal e é uma oficina tanto para crianças quanto para adultos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, valeu.